estamos subindo essa serra aqui, ó. Eu não sei se pela filmagem vocês vão ter noção. Aqui é uma parte bem alta, né? Então, aqui é uma matinha que nós estamos filmando para vocês verem. Agora vocês têm uma noção, gente, ó. Começa assim, ó. Olha a altitude que nós estamos. Estamos quase que nivelados, né? Com a parte de cima daqui dessa serraiada aqui, ó. Então, dá para vocês terem noção, ó. Quem mora em Minas ou quem tem noção de serra sabe o que eu estou falando. Então, eu vou mostrar lá, ó. Olha só a sua altitude: é aquela fazenda lá. Depois, para lá, tem mais. Para cá, tem mais. E aquela casa está bem longe daqui, essa que eu estou focando aqui. ó, Essa daqui está bem longe. Se o proprietário vê no nosso canal vai saber que registramos a casa dele. E olha só. E nós estamos nesse momento indo à casa do Adélio, mais uma vez. Se a gente vir aqui e não for na casa do Adélio, é, a gente se sente até, sei lá, parece que não viemos em mina. A casa do Mão Zezinho, nós estamos hospedados dessa vez. Olha só a distância que eu tô desse lugar que eu estou gravando. Tanto é que a imagem fica até esfumaciada, né? Porque está porque muito longe. Aí, dona Lourdes, Giane, qualquer dia a gente quer subir aqui, ó. Com vocês. Tá vendo a distância? Então tem momento que o carro quer pedir primeira e pede mesmo a gente não vai judiar do motor né de jeito nenhum não vai acabar com aquele que Deus nos deu né mas vaquinha ali embaixo tá vendo isso para complementar o que eu tava falando ali tem até uma telhadinha aqui para baixo de umas casas dá para ver só o telhadinho tem um carro lá embaixo Que lugar lindo, gente. Um dia abençoado também desse, né? Ela é muito inteligente. Perguntou pra mim. Ô moça bonita, vem aqui pra mim poder filmar você, ó. Você tirar foto de quem? Dá um tchau aqui pra, pra Dona Lourdes. Fala, tchau, Dona Lourdes. Faz assim, ó. Fala tchau, Dona Lourdes. Fala, oi, dona Lourdes. Fala, oi, dona Lourdes. Fala, oi, dona Lourdes. Aqui, olha aqui, Olha aqui, ó. Fala, oi, dona Lourdes. Fala. Oi. Dona Lourdes. Fala. Oi, dona Lourdes. bem. Olha aqui dentro. Olha, ah, dona Lourdes, nós estamos aqui na casa da nossa querida Sandra, do Adélio. Eles deram uma saída, mas nós estamos aqui já, chegamos, chegamos em paz. E essa moça, olha essa moça, a disse disse que é um hum, Tá mandando um beijo para a senhora. Fala, beijo dona Lourdes, fala assim. Beijo. Dona Lourdes, fala. Dona Lourdes, não sou eu dona Lourdes, não, é outra pessoa. Ela não tá entendendo. Você quer beijar eu? Oh, puxa vida, eu tô perdendo a chance, né, Madalena? Então... Vem cá, vem. Vem cá, então, vem. Vem cá, dá um abraço. Que, que... Não aqui, aqui... Dá um beijo aqui, dá um beijo, dá um beijo. Não quer beijar? Não quer beijar, não? Não quer beijar, eu beijo você. Eu beijo você. Tá. Ela entendeu que... Na, na, na coisa mais linda, deu era dando Lourdes. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui que a Sena tá fazendo, que, que eu achei interessante com a Madalena. Primeiro que a gente sabe que o forno, o forno mesmo, a peça forno, ela, ela fica no lugar do forno. Olha só o que eles criaram aqui, gente, ó. Olha a ideia, pra assar cabeça de porco, né? Isso. Aí a Sandra falou que mataram os porcos lá, tiraram a cabeça, né Sandra? Isso. E continua o resto agora, fala pra nós. É, daí nós não tinha como assim o um forno, né, Pra nós já assar, porque é ruim assar no forno elétrico. Daí meu dia já a ideia de colocar o forno aqui em cima do, da é. chapa do fogão gente olha olha só é. e deu certo assou assou é. perfeitamente agora olha o que tá está fazendo hoje ó quem já viu assar batata desse jeito desse jeito aqui não né? eu asso na praça. lá eu, é pra na A madalena coloca lá dentro ó, e deixa assar lá agora aqui ó, tanto, mãe, cara. aqui ó aqui é mais chique ó de assado dentro do forno ó que não beleza, é beleza ó só que fica certo. diferente né Sandra? na verdade é a primeira vez que está fazendo é isso já fez? Ela fica diferente, né? Porque no forno ela, ela cozinha bem assim a massa por dentro, é. e queima a casca, né? É. Agora aqui ela vai, ela vai cozinhar por igual? É, por igual. Ela só fica meio amareladinha por fora. Ai que beleza, né, bem? Ah, vou para experimentar isso. É. Ah, e vai ficar que bom, né? Tô assando com o fogo baixinho Para ela não queimar. Uhum. É, senão daí se ela queimar. É. Bom, aproveita muito pouco, né? É, é verdade. Aproveita Mas não muito queima, pouco. não. Então não esquenta muito? Você tá põe na mão aí, então não esquenta muito, não. Não, é que, como tu diz, eu não quero que ela esquenta muito, sabe? Vai e devagar. assando aos é. poucos, né? É. Bem devagar é. mesmo. É devagarzinho. Entendi. Ah, vai um pouquinho de fogo, a água forno esquenta mesmo daí. Ah, é sim. Ah, depois que você pegar mesmo o calor, né? É. Pois é, mais uma, pois. gente, tá vendo? <risos> Coisas da roça mesmo, é. literalmente. É o jeitinho, a gente brasileiro. Avisa, né? Né? É. jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. É verdade. Vamos ali, bem, pegar. Vamos lá, Sandra. Vamos lá, companheiro. Tem umas coisinhas pra você ali, ó. Cadê a sua esposa? Ela desceu? É, diz que tem, acho que um feijão no fogo, ela acabou de falar. É. E tá feijão no fogo. E vocês estão agora aqui na, na época de que, de que plantio, gente? Vem cá, meu bem. O meu cunhado comendo feijão também. Olha lá quem tá ali, ó. Tudo bem? Tô chique? Ô, oh, rapazão. Meu Deus do céu, não para de crescer, hein? Não. Deixa eu ajudar a Madalena ali. Será que é esse aqui? É um... Você quer segurar aqui, eu tiro pra você. Aqui é do seu beca. Vem descantar o aí. maluco ali. A máquina... Bem, é melhor eu fazer força, vem cá. Segura aqui que eu tiro aí. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui agora só para tirar lá de dentro. É. o mesmo encaixe. Se for o mesmo encaixe, é Ó, é a maquininha só que, só simplesinha, que é 110, mas. Né? Que legal! Aqui é a... também? Não, é. mas a lâmpada da moto é 12. É, né? é 127 V também. Dá também? Dá. Então se dá. Sandra, ah, que legal. pega aqui que ela, ela não é leve, meu não. Meu Deus. Mas você, você seguro Se você não aguentar, eu seguro. Não, eu seguro. Aí leva lá que não é leve. Que... Ela comeu batata. Ah, você <risos> comeu batata? Comeu carne forte. de porco. É verdade. <risos> Vai lá, o resto agora você vê ali, ó. Ei, Bom, a Sandra, a Sandra vai levar lá porque tá pesadinha. Ela vai levar lá. Aqui tá o Adélio, acabou de chegar. Né, Adele? É, eu cheguei agora. Ah, entregamos a tábua pra dona Lourdes. Ah, ela falou pra mim mesmo. Falou, né? Tá chique. O... Beleza. O gerro dela, mais a filha foram em casa. Ei, mas você vai ver. Eu mandei mais duas pra ela, ela falou pro senhor ou não? Falou. Eu mandei mais uma menina foi pra lá, falou, ah, eu vou, vou chegar na casa dela. Aí as duas entraram em comunicação com você, com ela. Isso. Foi, ah, então tem duas, tá? Leva pra ela também. Foi. Aí eu peguei e falei, não, mas eu eu, eu, eu, eu assim, ah, e manhã do Cisar, eu falei, pode ficar também. Lógico, não é, nenhuma, e no lógica. fim deu certo. É, graças a Deus. Deu certo. Cadê o Ariel? Tá onde? Tá lá. Tá Ariel! Oi, Ariel! Oi, Ariel! Tá pra lá. Vou desligar, depois eu ligo. Ali tá o seu Ariel com a bicicleta dele, todo feliz da vida, né? É, dá, dá um tchau aí pro Paulo Basílio. Fala tchau, Paulo Basílio. Tchau, Paulo Brasil! <risos> é Paulo, Paulo Basílio. Ele te, quer um, bem, ele te ah. quer um bem muito grande. Ele gosta muito de você. Paulo Basílio. Um Basili. abraço pra ele. Um abraço. Um abraço. Bom, ali a Madalena tá entregando um presente da Madalena. crianças Nossa. Ó, o Davi já gostou da cunhazinha. Olha lá, gente. Já é resultado lá do, da Tereza e do Ademir, ó. Sim. Que belezinha, ó. E olha o tamanho da colher, o tamanho deu. Olha lá, ele ganhou, olha é pra comer doce. Deixa eu pegar agora pra... Pra, pra Gabri... Pra, e essa menina bonita aqui? Que a gente aqui. não enjoa de ver ela. Mas ela não tá Oi, aqui, queria pegar pra ela? Ó, oh, é, Paty, deixa eu chamar ela. Tá Ou então, ela. Ou então é melhor ela vir oh, aqui pate. mesmo. eu chamo. É porque vem aqui. Lá vai o Eliel. -el. Ei, Eliel, -el, viu? Sandra, aqui ó, que ser também, ó. Ai, que pai, que de mim, 20 muito, 20. viu? Nossa, viu? que beleza! Isso aqui é uma coisa que a gente Eu quer acompanhar, né? Hum. Aí, é, é, Ai, Tereza muito. e Ademir, tá ouvindo o que a Sandra falou? Oi, foi, aqui, foi, foi. usa <risos> muito, né Sandra? Usa muito. Isso é o seguinte, Ó, Sandra, nós temos uma amizade muito grande com um rapaz e com a esposa dele e com a família. E graças a Deus eles são muito abençoados, muito mesmo. E nós então fomos lá na, na, na empresa deles, adquirimos esses kits. É. Ai, que belezinha, é é. tá vendo, Ó. Nós agradecemos muito nossa, Sim, ele lógico. Eu andou... outro seu filho. Eduardo. Ah, Eduardo. Ah, foi Eduardo. É. Foi Eduardo. É, o, o Eduardo. Tá ali. E eu vou deixar um pro seu pai, uhum. tá? Tá, o aí, aí. Tá. O Eduardo tá pra congonhal. Ele foi, foi passar um dia pra congonhal. Hum. Não, ele só foi lá aí um logo dia. ele volta. Eu também ah, o importante é que está oh, aí. só, né, que tem aqui, de família, ou tem mais? Aqui, aqui. É só, né? É É só. Aqui só. Uhum. Eu, deixa eu tomar, uhum. então. Vou deixar mais um patate para ela, Deixei dois para Sandra. É. prefere mais garfo. Uhum. Vou deixar isso aqui para ela, então, Cícero, Mas ela vai... Você vai sentar aí, menina, não pode, meu bem, não tem... <risos> garupa? Não tem... <risos> Pega assim, é mais coisa nossa, eu daí montado. eu sei você montar aqui Ô oh, Davi! Aí tem, tem... Ó, uh. oh, vocês não... Como diz, eu não fico com os filmes não, tá? Na, na hora certa cada um vai ter... É porque... uma vez. Não, mas tá bom, não é? A Madalena falou, eu senti de fazer isso, aí agora Deus vai nos abençoando. É né? verdade. E aí você não fica no. Nós no... estamos satisfeitos. É, Nossa. Nossa, é que Porque a gente sabe que essas coisas, gente, ah, não você. é fácil. Não. Não é fácil. E na roça, essas bênçãos de Deus aí pegam a colher para cavucar o chão. <risos> e quando você vê, você não sabe onde a colher foi <risos> parar. Já, tudo, já perdeu né? a colher, já perdeu tudo. Sim. Aí, olha, ela tá com a taça azul na mão. Aí, Gabi, né? ó, Ô, Gabi, você tá com a taça azul na mão. Você <risos> vai comer o que aí dentro? O que, que, que vai de pôr? Vai pôr o que aí dentro para comer? Para ver é doce. Doce? doce. Doce? Doce. Bom, eu sinceramente eu vi algumas coisinhas que a Madalena separou para você, mas se eu falar que eu sei. nada. <risos> é. Ela sentiu e a Madalena é assim. Quando ela mas... sente, ela gosta de fazer, sabe? Não, é fica fica não, Você está sentindo, você é. faz. Mas fica muito agradecido. segura para mim e... que a minhoca está querendo cair. Isso é apenas o. o... Como é que eu posso falar? É uma, uma hum, forma hum, da gente agradecer hum, a nossa amizade, hum, o carinho hum, que Deus... Nossa. É só um mimo isso aí, é. gente, puder dar meu coração. Hum, nossa. Não, mas daí eu não vou deixar. Aí quem não vai deixar dar o coração sou eu, vou ficar com ciúme. Fala, meu bem. Oi? De nada, minha princesa. Agora deu uma coceira. De uma coceira, não sei agora, né? Você gostou do canequinho também? Gostou do canequinho? Coisa mais linda, ela falou obrigado, obrigado. Então, pessoal, a Madalena sentiu de dessa vez trazer esse presente para essa moça aqui, ó. Aí eu tive que falar para as outras não ficarem enciumadas, né, dona Sandra? Aqui, <risos> enciumadas. É? <risos> e gente daqui? Não. Mas não fica não, eu, eu brinco assim, mas não fica não. E agora são coisas necessárias para qualquer um da família. Já. acho que é brinquedo, né? E aí ela... É? Hum, ali é perigoso, hein? Aí é perigoso. O garfinho? Eu uhum. gosto de comer esses garfinhos? Eu acho que eu peguei ele também. Ah, bem? E você, seu Eliel? Está beleza ele? É mesmo? As cordas. As cordas. C C C hein, Eliel? Você tá conquistando a mulherada, hein? É. É, estão gostando é. de você, rapaz. É. Você é muito inteligente, muito trabalhador, a mulherada tá apaixonada por você. Carinha O que você acha? Ah. Uma... É uma boa? O é? que, que nós vamos fazer hoje, nós dois? Que? O que nós vamos fazer hoje? Aquele dia você deu um show de bola Nós fomos lá no, no, no, no abobral ali, você falou, aí nós viemos pra cá E você queria o detector do de metal pra achar prego Ah, outra coisa, você achou, o candidatinho? Achei Achou? Onde ele tava? Onde ele estava? Mexeu, tem Ele estava. Uma bagunceira lá em casa. Umas bagunceiras na sua casa? Então foi você que bagunçou. Não, foi ele que bagunça. Olha lá, ó. A mãe dele que na mudança perdeu. Mas escuta. É você falou pra mim que você perdeu um canivetinho, você estava tá muito triste. É esse canivetinho que você perdeu, que você achou? É. Tá em cima do guarda-roupa lá em casa do meu pai. Tá guardado agora? Aqui, filma aqui. E você perdeu o canivetinho também, não? Nada, deve não ter. Ele não tem canivete, não, Ariel? Mas você não vai dar um canivetinho pra ele? Ah, quando, sim, sim, sim. quando ele ficar mais tamanho, eu vi mais altinho um pouquinho, eu dou pra ele. Ah, quando ah, ele mais ficar altinho, mais altinho, mais um pouquinho, altinho. Aí, aí você dá um canivetinho pra ele. De mas mas peraí, quer dizer que ele só é rapaz, é. né? Você tem só um canivete? É. Mas se você der um canivete pra ele, você vai ficar é. sem canivete. Eu dou mal pra ele, depois no outro dia eu vou na apanhão, vejo onde que tem um canivetinho mais bonito e, e compro. Ah, o mais ah. bonito? Igual o dele que é mais feio, você não vai querer? Não, mas aí é, ele tá mais tá, é bonitinho. Dele. Ah, é bonitinho dele, <risos> dele também, né? Uhum. Tem coisa, tem coisa boa te esperando, você não sabe. É. É, depois eu vou te falar o que é. Ai. Tá bom? E aí, qual que é o nosso assunto hoje? Qual que é o nosso assunto? Jogo de bola. Mas, ah, mas eu não sou vem um curto muito de futebol. Inventa uma coisa melhor aí, porque a bola se eu deixo meio de lado. Lá na casa do tio do tem. Tem o quê? Bola. Mas então, mas a bola um não gosta assim sem água, sem açúcar, sem xarope, sei lá o quê. Não tem outro assunto melhor não para nós. Depois não arruma chá. Depois nós vamos chá, tá bom? Uhum. Agora eu mais sua dela e vamos ali dar uma olhadinha na, na horta que ele fez e foi feita no capricho. Colocou um sombrite aqui branco, deu uma geral. Deixa eu ver lá dentro. Olha, gente. É, é o que eu falo sempre, viu, meu amigo? Fondoura né? pra você. Sempre, Eu sempre falo. Quando a pessoa quer, a pessoa não, faz. É. Tá vendo? Que coisa aqui, linda, ó. né? Não vi, não vi. Eu não vou nem entrar lá dentro. Pode lá, pode lá. Ah, então vamos pode lá. Pode ir. Aqui, gente, ó. Pode ir. Dá uma olhadinha no capricho. Que bonitinho. Olha, né? que bem Sim. feito, ó. Aquilo ali eu gosto demais, hein? Ei, rapaz, olha é, lá, é, ó. Delícia, e tá vindo com gosto não, mesmo, hein? Tá, tá bonita, né? E ó, só estiro. Ah, tá bem né? estercado. Tá bem estercado mesmo. Aqui no meu irmão aqui na entrada. Aqui, daqui aqui bordura, ó. Olha ah, gente. Cenoura. É, aquela é mudinha, filho. Ô, rapaz, esse até morango você trouxe? Trouxe, esse morango veio lá da. E as plantinhas da Sandra? Não arranca, não. É. Ele é importado, César. Ah, eu é? Trabalho, plantou lá embaixo e me deu uma, uma duas mudas para mim. Que... Essa de lá, ó. É, a de lá? Isso, essa grande. É, mão. essa que eu tava focando nele. Não, Gabi, Gabi, Gabi, Gabi. É, criança é criança, né? E esse aqui já é o do nosso, esse menorzinho esse, aqui. Esse é do nosso, é o normal. Aí tem as florzinhas da Sandra. É, olha é. aí que muito. Agora tá no lugar certo, hein, Adélio? É agora me tomou um tanto hein então, <risos> rapaz do céu, olha só eu falei pra ela, daqui pra lá é dela, de ó pra cá nem pensa <risos> olha só que beleza é. faz tempo que eu não vejo cravo hein Madalena esse aí um, um rapaz que é lugar, de Arara aí me deu aí eu peguei e aproveitei e fiz, era daqui pra cima só aí sexta-feira eu filmei aqui. Assim. segunda-feira ah então isso aqui ficou muito bom, não ficou? Ah, ficou bom Hein, Sandra, o que você tá achando agora do seu? Ah, então, agora melhorou, né? Mas só que nós dois ainda estamos meio... Nós estamos brigando né? pelo lado de quatro. Não, nada é, do daqui pra lá. Porque eu quero daqui aqui pra, aqui pra, pra eu... lá pra me plantar a minha flor. E, e ele só quer dar aquele pedacinho <risos> pra mim lá. Mas viu? Gabi! Uxa, usa, ó, usa o charme aqui, ó. Não. Uhum. Uhum. Usa o charme aqui. Não, de... Mas é que daí, daqui uns tempos, sabe? Ele vai aumentar mais pra lá. Que daí, é. eu vou... mas daí ele vai empurrar o seu cantinho pra lá. É. É daí eu ver, tá para lá. Não, eu acho que é, é isso. Vai dar li pra ela. Uma grandal, para plantar as pessoas. Mas você sabe que na verdade a planta ela ela, ela demanda espaço mesmo. Não, eu tentei espaço. Tem planta que dependendo da situação ela mata outra. É. Qual que é mesmo? Aquela planta lá, onde a aquela que nós tem em casa? Que é venenosa? Tem. Ah que matou a planta do, do vizinho lá Que ele colocou o vaso dela Comigo Ninguém Pode uhum. Colocou um vaso e Comigo nem, Ninguém Pode Do lado de uma planta Que eu não sei, não me lembro agora Pô, Ela foi definhando, foi definhando ele percebeu que ela ia morrer Ele teve a, a, a, o tino de perceber Que foi aí. comigo Ninguém Pode Tirou, sobreviveu a outra Olha lá a netinha mexendo lá Ô moça bonita Vovô tá aqui olhando ah, ó. Ela tá perguntando você como que chama isso Quem? A Gabriela Cenoura Isso aí chama cenoura já tem? Eu acho que já, já tem, Cícero. Já, já tem. Aqui pro sorvete, ó. Você. Novinha. Sim, mostra aqui. Aí, ó. Batata. É não cenoura, é batata, hein? não, é cenoura. Ô, gente. de é Batata. Não é batata, não. É cenoura, minha linda. Aí é. também. Cícero. Tem também? também. Que cenoura vi que ia serrar o carro de senhor. Tá bom, né, Léo? Só encerrar. Ah. Sabe o que é? Ele vê fazendo, ele vai fazer é. a mesma coisa. É mesmo. Se ele catar. Ele faz, se ele catar o arco lá, ele vai querer serrar mesmo. É, vem aqui. Eu, eu, eu pra mim, pra é, aí, ó, pra mãe já tá. Ó, Madalena, quer coisa melhor do que isso vai. pra criança, bem? Pois é. É, Judeu, por favor. né? Com tanta, é esperança. Esse Nossa, <risos> é, esses aqui mesmo, esses morangos, aqui, ó. É muda um desse aqui, ó. Já pra é? Pra é? é. Eu plantei é. hoje, ó. Ah, entendi. Dá uma vez mesmo? Ai, pra é. Pra é, muda, assim, não. Tô... Muda, não assim. Ah, meu Deus do céu. Mas como é que você é. fez a muda? É, É. Mas Espanha. Mas como é que você tirou a muda? Porque o rapaz lá embaixo, ele plantou um morangalzinho ali, né? Aí ah. deu duas mudas pra mim, aqueles das meninas lá. Tá, mas como é que você tirou a muda daqui? Eu quero que como é que você aqui, fez... Aqui, ó, esse ganhinho aqui, ó. Aí, solta a muda. Aí, ó. A ah, é grande, a deixa raiz. eu mostrar aqui. Agora que eu... Ah, entendi. Aí, aí solta a raiz. Aí, solta a raiz aqui. Isso. Aí, a raiz aqui. Aí, você planta ele entendi. assim. Planta ele aqui, normal. Porque aí, a raizinha já a raiz vem rainha, nele. É. Eu nunca tinha visto isso não, Madalena. É. Oi. É ah, olha que, Olha que... que você tiver mais tempo hoje. Você vai lá em casa de você ver o canivetinho? Vou, vou lá ver se o canivetinho. canivetinho. O canivetinho seu já não é seu mais. Você vai dar para o seu irmão, né? Não, enquanto ele é meu. Quando eu viver e crescer mais, eu tô preso. Ah, tá entendido. Parava de homem. Uhum. Beleza. Beleza. Então tá certo. Ah, que coisa mais Paulo Basile, você escutou aí Paulo Basile? Só que é o seguinte, Paulo Basile, ele não sabe da nossa conversa, viu? Ele não sabe não Mas você fica esperto aí, porque você prometeu agora, você vai ter que cumprir, meu camarada Sem veneno, sem nada orgânico, Esse daí é certeza Esse é certeza Olha só Eu plantei esse aqui, aquele lá, ó Agora aquela ali ei é, meu Deus, hein, é outra paixão minha também. Olha lá, Madalena, que ele está mostrando lá? Esse é o almeirão. almeirão. É uma Esse é o almeirão, meu irmão. Se largar, se largar para mim, né? um Uma baciada de ser temperado. Eu plantar um tanto aqui dele. Eu vou fazer um canteiro. Que bom. Isso aí depois ele vai oh. começar a soltar pendão? Sim, precisa plantar. Não precisa nem plantar. Ele vai é. esparramar vai por aqui, vai tudinho. Nascer vai nascer aí. tudo em volta da sua eu, casa. Eu trouxe sementes lá de baixo. Esqueça a meada. É. É. Vai começar a nascer em volta de sua casa, é uma beleza. E, é gostoso mesmo. É. Eu comia com arroz, só arroz. É, e olha só, gente, dá uma olhada uma bem nessa perola, beterraba. Olha os óleo. pés que é lindos que são, ó. E é nova, ó. Menina, se Nossa, se vai dar umas beterraba muito bonitas. Ah, é, comer folha. Vocês é, come folha ah. também? Ah, come. Aqui é salada. Isso. É. gostoso. Muito gostoso. bom. Hum. Ó, um pedacinho desse de terra, né, Madre? Já dá uma achei, benção, benção dessa, né? Achei. E olha, era é terreiro, é. né? Era terreiro, Aí, ó, é, é era terreiro, vocês tinham até um, um, um lugarzinho assim, vocês disseram do barranco aqui ó é. Era terreiro Falei para ele, ai, nossa Uma que as minhas florzinhas ficavam lá, as galinhas não davam sossego para as minhas florzinhas, estragavam tudo Agora, agora elas estão começando a ficar bonitinho. E o Tom de alface nós né? já comemos aqui, vocês? Eu acredito, eu acredito Olha a cabeça dessa mãe aqui ó Eu acredito delícia. Uma As galinhas não entram? É. Então, e essa, daí essa, ele essa, vai essa, lá essa na tá casa bem. do irmão dele e traz o esterco, né? Ai, ah, que beleza. Esse é o puro esterco. Esse daí é o melhor que tem pra pranto. É. é. Que bom, Feliz. É bom, de o trouxe da casa do tio Hélio. Tem. Ela trouxe a casa do tio Hélio? Você tá ajudando o vovô aqui a fazer a horta? Tá. Aham. Tá. Uhum. Uhum. Quando o vovô quiser mais aumentar a horta, eu mais ajudei. Vou mostrar pra vocês. Ajuda, né? Biquinho na é. Vou o biquinho que agora? É. Vamos mostrar que tem que tem o biquinho pra ver? vamos lá então eu vou ligar lá vamos lá um sapinho linda né bem